A vida é feita de histórias, e a gente está ouvindo a história do Irã, que saiu de cidade grande e veio morar no campo. Antes da gente continuar com a história do Irã, já se inscreveu no canal, já deu um joinha, um like, um gostei, clica aí, compartilha com os amigos também. E vai conhecer o site Gaia Terra Nova, gaiaterranova.com.br. Espero você lá. Vamos dar sequência às falas do Irã, falas muito legais, um super aprendizado. A gente vem com umas ideias de cidade grande e chega no campo, se depara com uma outra realidade né? e, e dá, um, dá um choque nas histórias. E aí a principal ou uma das principais coisas a se aprender, o aprendizado, é a paciência, porque as coisas têm seu tempo e os tempos são diferentes. Tempo de cidade grande é uma coisa, tempo de cidade pequena, de roça, é outra história. Quanto antes a gente aprende isso, mais tranquilo fica, ou mais tranquila fica a nossa transição. É, você falou algumas coisas muito interessantes, uma delas você acabou de, de falar, que é a disposição para aprender. Né? Porque às vezes a gente vem de grandes centros com a ideia de que eu sei tudo e para onde eu estou indo ninguém sabe nada. E aí quando a gente chega a gente toma um, um, umas, lambada umas que lambadas que rápido é. aprende. Né? Não, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Assim. A gente que mora na cidade grande, a gente acha que a gente tem um conhecimento muito grande. Né? Então a gente vem para cá às vezes num salto um pouco alto. Né? A gente fala assim, ah, eu estou indo para uma cidade pequenininha, do interior, onde o povo da roça, não sei o que. E aí eu percebi que é completamente o contrário. Eu não sabia nada Sim. e eu só tinha que aprender, tá disposto a aprender. Porque assim, se não fosse o, o pessoal, a população local, os meus vizinhos, o pessoal que nasceu aqui, eu acho que nada disso aqui teria acontecido. Uhum. Nada, nada assim. E o conhecimento deles é gigantesco. Você só tem que saber respeitar isso e está disposto a, a aprender porque assim é, tudo do que eu aprendi hoje de estar mexendo com a natureza, com o terreno, respeitar, conhecer uma árvore, saber a idade de uma árvore, porque eu acho que o principal que eu tinha na minha cabeça que eu queria chegar aqui, eu falei eu não quero derrubar nada. então assim aqui eu comprei o terreno, porém assim eu estou me mudando para cá. então assim eu tenho que respeitar esse ambiente deles. Não meu, eu estou sendo um convidado a morar aqui. Uhum. Então eu tive que aprender isso, assim, porque eu acho que eu, uma mentalidade da Cidade Grande é a gente vir, derrubar tudo, fazer o que a gente quer, asfaltar, colocar. E eu acho que é isso que é o desrespeito. Então quando eu aprendi isso, eu me senti extremamente confortável e realmente no meu ambiente natural, assim. É, a gente, eu, eu venho de Cidade Grande também, e aí a gente sabe que às vezes a gente pensa, só existe vida inteligente em São Paulo, é, né? Exatamente. Ou só existe vida inteligente em Nova York. Primeira coisa, não é nada disso, é nada né? Disso. E quanto mais cedo a gente aprende, melhor. Exatamente. E aí a, a segunda, eu acho que é, não dá para querer sair de, de São Paulo, de um grande centro, né? Vir para um lugar desse e querer achar que vai encontrar um hipermercado ali na esquina Exatamente. e um shopping center Exatamente. ali do lado porque são se vai fazer essa escolha está escolhendo errado né é. a vida é outra é a outra é coisa outra. é outro aprendizado é, é, outro é aprendizado. outra história aqui assim eu digo que quando você sai da cidade grande e vem para o interior para uma cidade pequena a primeira coisa que você tem que aprender é viver com menos então assim Aqui, realmente, se você vem pra cá querendo ter aquela, aquele conforto de, de, de, de uma cidade grande, onde você acha tudo toda hora, essas coisas, esquece isso. Então, assim, por exemplo, nós aqui estamos a 10 quilômetros da cidade, de uma cidade que tem um supermercado, que 7 horas fecha tudo. Então, assim, a princípio você toma um susto, você fala, nossa, e agora, o que eu faço? Onde eu vou achar o mercado? Meu carro quebrou, o que eu faço? Só que, assim... Isso é o que é o, o gostoso daqui, eu acho, no final das contas. Porque é a, a simplicidade, assim, uhum. eu acho que o viver com menos para mim é o, o que me trouxe mais felicidade aqui né, né, em Gonçalves. Eu acho que a gente não precisa, assim, da, dessa coisa do, do consumismo e tal. Hoje, por exemplo, eu aprendi, eu tenho a minha própria hortinha. Eu aprendi, eu plantei um monte de frutífero, então eu falei assim, pô, eu preciso ir para a cidade para comprar um monte de coisa, talvez eu possa solucionar meu problema aprendendo a plantar ah, um, é. um, uma verdura, um, uma fruta. E como eu falei assim, a, a, a, as pessoas daqui da região, elas te ensinam um monte. Assim. Cê, quando você vê que essas pessoas vivem muito bem com muito menos, é o que é o, a cerejinha do bolo, eu acho. Legal, e os tempos também são diferentes, né? Querer que as coisas aconteçam na velocidade que acontece numa cidade grande é, é, é dar mole para o azar é, é e para infelicidade, pro... né? Nossa, eu vou falar para você que <risos> é, sofri demais com isso, assim. Foi. Sai, sofri demais. Eu cheguei aqui querendo deixar tudo da noite do dia para a noite pronto, assim. Sim. Falei, não, vou atrás de mão de obra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou contratar a empresa. E no começo a gente fica bravo, porque você contrata um cara que ele vai falar vai começar para você, porém ele vai deixar o seu pela metade, vai pro outro, não sei o que. E a gente fica bravo, né, porque em São Paulo, uma cidade grande, você consegue tudo muito rápido. Uhum. E aí a gente fica bravo com essas pessoas, só que no final das contas você, você, não, você tem que entender que é isso. Eles têm o tempo deles e a gente tem que respeitar. Então assim, eu vim com o projeto do meu projeto ficar pronto em um ano, eu falei, em um ano tem que estar pronto. Uhum. Está indo para um ano e meio. E assim, eu tenho a previsão de que termine esse mês. Assim, mas assim eu também já não estou mais nessa fila de. Sim. Entendeu? Porque é isso, tem um tempo, é um tempo diferente. Uhum. As coisas aqui são mais devagar, as pessoas têm outros trabalhos, um pedreiro aqui ele também tem uma, uma lavoura para cuidar. Então o um pedreiro também é eletricista em outro lugar. Então, assim, é, é isso. A paciência é, a, é o principal ser assim, ele trabalhado aqui na, na, na roça. É que a chegada de tanta gente também trouxe um desafio muito grande para a mão de obra que... Né? É. é um combinado, não é todo mundo que sabe construir um, um, um domo. domo. É, é, verdade, né? é verdade, é verdade. Ou, assim, ou lidar com eletricidade, ou lidar com esquadria e tudo mais. É, é um processo que o pessoal daqui tem que aprender também, isso, né? Isso, tem que o pessoal daqui tem que aprender. Como eu falei assim, muitos passaram muitas pessoas, muitas mãos de obras diferentes aqui, alguns encaram o desafio, outros não, outros são mais conservadores, em fazer aquela coisa que já sabe, não estão muito afim de aprender coisas novas, uhum. mas eu acho que essa questão da paciência, tem muita gente aqui que trabalha de pedreira a vida inteira, chegou aqui, tomou um susto quando viu, mas ao mesmo tempo se deslumbrou e quis aprender. Legal. Nossa, essa troca eu acho que é importante assim uhum. é a troca de experiências, é de quem tem aqui tem muita experiência com o campo quem vem de fora tem muita experiência com a cidade e os dois lados estarem dispostos a se ajudar eu acho que isso é o principal assim e é difícil eu não vou dizer que é fácil mas assim é um, como eu falei no início é um processo doloroso mas é um processo de, de, de extrema aprendizado assim a gente aprende muito muito mesmo assim e é né? Não tenho o que dizer, né, você tá trabalhando e vivendo num lugar desse aqui, é... Sim. é um sonho mesmo. Então logo o domo vai poder hospedar o pessoal que queira vir para cá? Logo, se Deus quiser, até o final desse mês ele vai estar tá pronto. Uhum. É um projeto, como eu falei, um projeto ambicioso, mas é o que eu falo assim, se você tem um sonho, corre atrás que dá certo. Sim. Não desiste, é difícil, muito difícil. É, ainda mais como eu falei assim no lugar onde é um, um lugar onde você tem uma mão de obra é, mais difícil de conseguir mas eu acho que se você está determinado vai dar certo assim e eu tenho fé que esse mês termina e vai ser um sonho assim eu acho que eu vou completar aquilo que eu sempre busquei que é ter um, um, um trabalho um, trabalhar com hospedagem em meia natureza e viver isso tudo aqui que eu acho que é um, o mais importante para mim Oh, que Deus abençoe, Iria. Obrigado. E sejam bem-vindos. Quem quiser vai estar aqui. Tá, vamos aproveitar então e dar uma olhadinha vamos, lá dentro. Por favor. Então, vamos. vai na frente e apresenta para gente o que, que vai ter por aí. Ok, se não fez ainda, agora é hora. Dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha com os amigos. Tá pensando, tá com o sonho de sair da cidade grande e vir para o campo? A gente aqui pode ajudar. Entra no site da Gaia, gaiaterranova.com.br, você vai descobrir ali um hall de serviços que diferentes profissionais aqui da área podem prestar para você. Toda assessoria, consultoria para fazer essa transição, indicação eventualmente de, de mão de obra para cuidar, desde a compra da, do, do terreno, achar o lugar, até o planejamento e construção da sua casa. Entra lá, dá uma olhadinha. Então, por hoje é isso, um grande abraço, um forte abraço e até a próxima, parte 3 do Irã.